Fala filhado, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar como tu pode ganhar dinheiro com Google Rewards. Esse aplicativo basicamente é bem basicão. Tu pode baixar ele no Play Store. Olha ele 666. O número do demônio ainda. Uh, tu pode baixar no teu Play Store no teu Apple Store, uh, ele basicamente é um aplicativo onde tu dá a tua opinião, tu dá a tua opinião sobre pesquisas do Google, ou seja, qualquer local que tu vá, uh, tipo um zafre da vida ou um boteco da esquina, tu tem que dar a tua opinião e tua avaliação sobre aquilo, ele te pergunta, perguntas como, ah, como foi a sua experiência, uh, o que achou do lugar tal, aí tu comenta, bota umas estrelinhas ali pum. E cai uns centavinhos, assim ó, instantâneo na tua conta. Então com esse dinheiro ele vira em crédito e tu pode consumir uh, e-books, pode consumir aplicativos ou moeda de algum uh, jogo que tu tenha instalado no teu celular. Enfim, foi esse vídeo, espero que tenha gostado. Uh, eu vou deixar o link do Google Rewards aí no primeiro link da descrição. Um forte abraço e até mais!